Oi pessoas, eu sou a Olivia Leite e este é. João Suco! Olá! <risos> Isso não! Isso não cai na prova! Isso não cai na prova! Oi! Oh, yeah. Malívia. Gente, o João não é João Suco. Qual é o seu nome? <risos> João Will, na verdade, pra você que me conhece. E pra você que não me conhece, é pesquisa João Will por aí. É, pesquisa João Will por aí. Pesquisa no Noite Adentro. Pesquisa no Noite Adentro, que na verdade vai ser onde você consegue encontrar. É. Fora disso, nunca mais. Bom, pra você que não tá entendendo nada, o João Will. É, a gente trabalha junto num programa de rádio, chamado noite adentro. E que eu entrei recentemente. Quem me segue no Instagram também tá sabendo disso. Então se você quer saber mais de detalhes, segue lá no Isso Não Cai tá Na Prova. Tô sempre comentando. E é um programa de rádio, mas também tem. Vamos fazer um jabá, né? Por favor, mas também isso. tem. É... Também tem Instagram. Se vocês querem seguir o do Noite Adentro, é underline noite Adentro. Eu falei certo, né? Pelo amor de eu Deus, não vou sei, passar eu não errado. Sigo. <risos> É UnderLive Noite Adentro e Noite Adentro no Facebook. É, e Noite Adentro no Facebook. Então tem as lives lá, se vocês quiserem acompanhar a gente aos sábados, sete horas da noite, né? Mas as lives também ficam no Facebook, se vocês não puderem assistir é, em tempo real. Bom, uh, e aí foi assim que eu conheci o Will, mas, né, João Will. Mas, é, eu chamei o Will pra ele falar um pouco sobre... Ele, quem ele é, e falar inclusive pra eu conhecer, porque tem algumas coisas de João, né? Muitas coisas que eu não conheço, então, João primeiro, por favor, né? Diga quem é, o que é que você fez aí da, da sua vida, por favor, seja breve. Eu sou o João, tenho 23 anos e gosto de andar na praia e curtir com a música, com os amigos. Não, na verdade, ah, eu vim parar no rádio meio que de paraquedas, um ano antes do Noite Adentro. E aí foi seguindo, começando uma carreira. Antes disso, eu acho que não vale a pena ser contado. Mas antes disso, eu, era, eu estava fora da mídia, só realmente estudando. Tá. E aí você estudava o quê? Eu estudava Direito. Eu fazia Direito, vou deixar só para você que gosta dessa piada. Eu cursava Direito, fui até os 99% e desisti. E aí fui... Foi quando o rádio apareceu e eu comecei a seguir essa nova vida na comunicação. E foi por isso que eu chamei porque ele desistiu aos 99. O é divertido? É, então assim, o título, né, que, que a gente tá colocando na verdade, o título ia ser é, Fazer Direito Sim. e Ser Apresentador, esse era que ia ser o título. Mas, eu acho que, né, esse daí ficou mais legal, é, porque a ideia era justamente falar sobre a, a, que às vezes a gente precisa desistir, né? Às vezes, não é que a gente precisa desistir, mas é, é precisa aceitar a desistência como uma opção. A gente leva desistir de uma maneira muito negativa. Parece que não pode nunca. Uhum. Se você desistir, o mundo acaba. E não vai ser assim. Às vezes, você precisa justamente para levar uma nova vida, para conhecer novos ares e para ser feliz até. Porque a, a gente... Pelo menos no meu caso, quando você, falando de faculdade, se você desiste de uma faculdade, o, aparece sempre o pessoal. Diz, Mas por que, é que você fez então? Principalmente no meu caso, que eu cheguei até, estava faltando só o que? Uma presença. Então, a, <risos> por que, é que você fez? E aí vem aquela história. Não estava ruim. A gente não sabe o que é bom até conhecer o que é uhum. bom, não há parâmetros. Tipo, se você tivesse ido para essa última aula, que faltava sua presença, ok, tava tranquilo, é isso? Estava, e eu já tinha planejado minha vida, meu futuro na área até que apareceu, coisa melhor. Então é aí que você fica, mas vai desistir tão perto? Mas, mas para mim não faz diferença se tá perto ou tá longe. É desistir, eu não vou usar aquilo mais. E aí não tem motivo pra eu seguir nessa área. Se eu quero estar nessa outra linha, por que não ir pra outra linha, uhum. independente do momento? Isso me faz lembrar da história... Não, Mas... grava, congela este momento e escreve aqui, né? Se eu quero estar nessa outra linha, por que não ir pra outra linha, uhum. independente do momento? Porque... Você pode usar no seu perfil, no seu status do WhatsApp, se quiser. Me fez lembrar de uma história que eu acho que eu contei no programa, inclusive. Ah, de uma. Eu não vou contar por ética quem foi. Mas de uma, um colega que disse que. Ah, já planejei meu 2018, não vou mais tomar café. A partir de 1 de janeiro de 2018. Só que isso era no meio de novembro. Aí eu por que não <risos> começar agora? Se tipo, já é não o. Amanhã, né? Sim, se já é o objetivo, se já tá esse, já é esse planejamento. Então. Eu quero desistir desse curso que eu estou fazendo, não está me agregando e eu não pretendo continuar. Por que não agora? Porque uhum. é que eu preciso terminar pra seguir a minha vida, para tentar de, de outra maneira. É esse tipo de coisa. É, mas na época foi fácil decidir assim? Nem um porque... pouco. Até hoje não, não tá sendo fácil. Tá com anos já que eu desisti e ainda assim não é fácil. Porque a, a gente meio que tem uma sequência as coisas acontecerem, você faz ensino médio, você entra na faculdade, independente do que seja, uhum. você tem que fazer nessa sequência. É, a gente aprendeu, é igual eu digo que a gente aprendeu, ah, vocês seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem, então a gente, tem que, a gente entende que tem ah, que essa ser essa sequência. Tá é quase que um conto de fadas, porque, ó, oh, você entra na faculdade, não me importa qual é a faculdade, às vezes não importa mesmo, é porque eu passei, eu tô lá e assim acaba. Porque Parece que acaba. Parece que acaba ali. É como se a Branca de Neve foi embora com o príncipe. A gente não sabe se o príncipe bate nela, a gente não sabe se ela tem um problema de bebida. gente não conhece o resto da história. Exato. E não acaba ali, quando eu passei no vestibular. A gente continua uhum. incluindo aquelas novas informações na nossa vida. E aí tem que ser algo que eu gosto, tem que ser algo que me interessa. Parece que a gente vai nessa sequência independente dos nossos gostos. Uhum. A gente vai fazendo e vai... Ah, tá, tá ok, eu tô realizando o que eu queria realizar, né? Eu tô na faculdade, eu tô realizando... Porque era esse o próximo passo Sim, que eu tinha que dar. Era esse o próximo passo. Independente de eu estou seguindo porque quero, independente de estar me fazendo bem, uhum. independente de eu quero passar o resto da minha vida nessa área. Eu é. vou porque era o próximo passo e a gente vai levando. E eu fui levando. Tava ruim? Não! Uhum. mas porque eu não tinha parâmetro, porque eu não conhecia uma outra coisa. É, não, teve, não teve nenhuma outra experiência que dissesse, ó, oh, você também pode ser bom Sim. nisso aqui. Eu acho que também tenho o medo de, meu Deus, mas eu já perdi tantos anos aqui, né, de, do que você já passou. Então, por exemplo, no seu caso, cinco anos, né? Sim. Cinco anos, já perdi quase cinco anos na minha vida, vou jogar assim, e se não der certo essa outra área, eu entendo, é realmente... São muitas as, as questões e também não quer dizer que porque você passou por isso antes, agora você não tem mais dúvida, tipo, ah, agora eu já sei como lidar com essas questões, tá tudo ótimo. Na verdade é. é uma das maiores loucuras, porque sim, desisti, agora a gente vai pra essa outra área. Mas essa outra área é começar de novo. Sim. É começar do zero. Uhum. No caso, se eu quero partir para outra área, é um outro vestibular uhum. que enlouquece o juízo de qualquer pessoa. Que isso a gente vai fazer no outro Sim. vídeo, porque a gente vai fazer um outro vídeo falando sobre exatamente essa nova experiência que você agora está passando, né? Porque Sim. foi uma nova fase, você está se construindo nisso aí. Mas a gente vai falar nesse outro vídeo, né? Que uh, o João vai fazer, e já saibam logo agora mesmo. Né? Então a gente não vai nem trocar de roupa, vocês só vão ver outro dia igual foi Até na porque liga. não tem outra roupa, se você me segue, você sabe já abriu essa camisa bastante. Ah, e antes da gente encerrar, deixa eu justificar, porque ele ficou me pedindo, gente, o João. Pode tossir, João. Eu, tô, não, eu assim. tô tentando, a questão da educação mesmo, viu, Fátima? Porque é chato você ficar o tempo todo tossindo. E aí trabalhando no rádio, a gente trabalha com a voz e tenta evitar. Mas eu estou completamente louco e, e perdido. Inclusive, no final do próximo vídeo, tem um musical que a gente vai fazer, uma música que a gente vai cantar, e pode ser que eu desafine por isso. Estou gripado, gravando gripado. É, gente, eu tinha que deixar, porque ele ficou tão preocupado. Eu fiquei. Tem que justificar, então vocês já sabem. Comentem se gostaram do João. O João vai vir. Vocês gostando, não. Ele vai estar aqui no próximo vídeo. Sim. Mas se vocês gostaram e querem mais João por aqui. Peçam. Né, peçam que mãe, ele volta Bota um comentário aí. Né, pelo menos mãe. Mãe. Por favor. Por favor, comentem. Então, se vocês gostaram, é, chamem mais. Perguntem. Né, tragam perguntas para o João vir responder. na próxima que ele possa. Joga um tema, eu falo sobre qualquer coisa. <risos> que eu tô sempre trabalhando com ele. Então, assim que a gente puder arranjar um tempo na agenda, é só a questão de arranjar um tempo na agenda, aí a gente fecha e vem aqui de novo. E obrigada, João, obrigada por ter compartilhado. Porque é importante compartilhar esse tipo de experiência, porque às vezes a galera se sente tão pressionada e perceber que não, é, não tá sozinho no mundo. Ao contrário, tem gente demais. Se você tá parado <risos> e olha pro universo e diz, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Ninguém sabe o <risos> que é que tá fazendo. A vida é só seguir... E vamos tentando, vamos tentando. Aí acaba dando certo, às vezes. Beijo, pessoas. Tchau. Até semana que vem. <coughs> Muitas oh, pessoas Deus. foi ótimo. Tóxica. <risos> Tóxica. Não, eu, eu tô conseguindo. Tá dando certo. Tá dando certo. Se eu tossir, eu acho que sai sangue Isso não cai na prova. Oh, yeah.